Bom dia, meus amigos, minhas amigas da rede social. Estamos de volta na nossa Gutenberg Fala. E dizer a vocês que, que hoje eu não vou falar sobre a Semana do Delega. Porque na próxima semana estaremos de volta, né? A Delegacia de Sete Cidades. E falarei em outra, em outra oportunidade sobre a Semana do Delega. Muitas coisas aconteceram, mas eu prefiro, neste momento, é, a falar sobre duas coisas importantes para mim, neste momento. E, primeiramente, é o início das nossas aulas de Direito, da Bioética e Direito, do Biodireito. Ontem, na facete, muito bom, o clima de... O um clima do, da faculdade, o um clima da universidade, do estudo. É um clima... É outro mundo, minha gente. É outro mundo. É um mundo que você se extrai das, dos problemas, das dificuldades, do pessimismo, né? E só nos chegam positividade, né? coisas boas para a nossa vida. E ontem, um aluno me perguntou. Professor, Lula... Lula vai ser secandar. Eu respondi. O Brasil é um país de muitas surpresas. Muitas surpresas. Se você vê a história do, do Brasil, não se compara com nenhuma história da América. Ninguém tem uma história igual ao Brasil. E coisas surpreendentes. Tudo é possível quando se trata de, de Brasil. Vocês observaram que... É, a população ela quer eleger Lula presidente. Todas as pesquisas apontam Lula na primeira no primeiro turno com vitória consagradora. Mesmo preso, Lula pode ser candidato sim. Segundo as jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral, que julga o registro das candidaturas, em última instância, do ponto de vista, vamos dizer assim, dos recursos que, que porventura, vão aparecer, porque é cheio de adversários, né? principalmente de direita, vai promover essas ações no, no TSE, mas o TSE já decidiu em jurisprudência, ou seja, decisões anteriores de tribunais, que se chama jurisprudências, que o candidato mesmo preso, ele tem o direito de se candidatar e ser, ser votado. E, consequentemente, após a sua eleição, ele é liberado para comandar uma prefeitura, comandar um Estado, comandar um país. Há decisões unânimes acerca disso. Não é à toa que mais de 20 prefeitos, a nível do Brasil, dos mais de 5.500, foram eleitos pela vontade do povo, mesmo prisionado. Mesmo aprisionado. Então, consequentemente, de acordo com o nosso direito existente, repito, em jurisprudências de tribunais, ou seja, do TSE, consequentemente Lula sim vai ser candidato à presidência da República. E é muito importante, né, a composição da chapa, possivelmente amanhã vai ser selado o acordo do PT, PCdoB, PSB, a nível nacional, com Lula, presidente, e Manuela Dávila, do PCdoB, a vice-presidência. Vice então, a chapa já está concretizada, amanhã vai selar essa chapa, o PT vai registrar a sua candidatura, que é a candidatura, a presidente da República, do maior presidente da história deste país, que se chama Luiz Inácio. Lula Silva quer queiro ou não, mesmo que os adversários não gostem, mas é pura verdade. O Lula, para vocês terem uma ideia, o sujeito sendo perseguido, preso, o único preso político do Brasil, esse, esse cidadão, ele é de uma tranquilidade, Hoje eu fui conversar com a senhora e ela me disse, eu nunca vi Lula falar mal de ninguém. Não ataca ninguém. Só fala a verdade. Isso está isso dentro do sentimento dos corações e das mentes das pessoas. Então Lula, para vocês terem uma ideia, Lula preso, foi citado no, de, de abril para julho, 37 vezes com Só quem não quer ver, porque não quer ver. Mas é realidade. Lula é, sim, candidato à presidência da República. As eleições serão eleições de, de, de um tempo muito curto, porque houve manobras para justamente não haver democracia, né? ter apenas 40 dias de campanha. Mas Lula é a vontade do povo. Contra ele tem duas candidaturas a se formar. Primeiro é a candidatura do Jair Bolsonaro, com todo respeito aos colegas né, policiais, uma boa parte defende essa candidatura achando que ele vai aumentar o salário dos policiais e ao mesmo tempo melhorar a segurança do país. Né? Lerding, ele é deputado, é deputado há mais de 20 anos, nada fez pelo estado dele, o Rio de Janeiro. Nunca foi candidato a vereador, nunca, aliás, nunca foi candidato a prefeito, nunca foi candidato ao governo do Estado. Então, o Jair Bolsonaro, na minha opinião, com todo o respeito, que o Jair Bolsonaro é um assim. que a família aumenta logo Louco, na, na repito, se a família aumenta o louco de todos os gêneros. Então, Votar em, em, em Bolsonaro não é nem um voto de protesto, não é um voto mesmo de, vamos dizer assim, de pessoas que não pensam, não? que não estão pensando. Né? Que sequer abriram um livro né? de história, pelo amor de Deus. Né? As propostas deles são propostas ultrapassadas, reacionadas e que não, não, não se viabiliza. Né? Num país, vamos dizer assim, democrático, Do Haddad, de áreas. Né, de... Então, ele é antidemocrático, não tem como, né? Por então, que eu me elegei uma pessoa dessa? E depois tem uma candidatura do Alckmin, que é um tipo um chuchu, vamos dizer assim, a, a moda de São Paulo, é aquele cidadão, entre aspas, de bem, que vai todos os aos domingos à igreja, que empurra o carrinho de feira da esposa. E à noite, nas reuniões da maçonaria, faz sacanagem. Então, o Alckmin é isso. Um candidato que não empolga, né? que não tem gosto, né? e, que é, e que quer manter mesmo essa política do conservadorismo, né? no poder, que está sendo implantado pelo Centrão. Né? O Centrão, vocês sabem, que é a maioria dos deputados do Congresso, junto com o Temer. Isso se chama o Centrão, né? que está aí, implantando essa política, vamos dizer uma política neoliberal de entreguista e de achatamento dos salários dos trabalhadores. Então, minha gente, está consolidada a vitória da chapa PT, PCdoB, PSB, Lula e Manuel, Manuela Dávila, como vice-presidente, vai ser selado amanhã no sábado a nível nacional. Hoje o PSB Nacional decide, né? E decide, com certeza, pela indicação da neutralidade, que favorece, lógico, a candidatura é, de Lula e, do, e de Manuela Dávila. Então, minha gente, uma. Ontem eu fui para um escritório de um amigo meu, e o um amigo meu disse, eu votava em Lula, se não fosse do PT. Ou seja, esse sentimento de tanto PT é um sentimento, gente, que que as pessoas adquirem com com seu atavismo ultrapassado é, que foi passado do pai para filho, que na época, se vocês sabem muito bem na década de 50 e 60, tinha uma luta ideológica muito grande entre comunistas, né, e o mundo livre. E achavam, eles entendiam que Todas as pessoas que defendiam os interesses do povo, todas as pessoas que defendiam os interesses nacionais eram comunistas. E eles adquiriram isso. Passaram mais de 20 anos numa ditadura, os militares no poder não resolveram, não tiveram a capacidade de governar o país, entregaram o país à democracia. A democracia veio e teve um período extremamente histórico, né, importante, que foi os 12 anos, principalmente do governo. Lula, que fez a maior distribuição de renda da história do planeta. Gente, reconhecido é internacionalmente. Não é à toa que Lula, que o Papa, gente que o Papa Francisco gosta, tem amizade por Lula. Né? Não é à toa. Né? Um homem que tem fé, um homem que tem coragem né? e que, na verdade, representa as grandes massas. Você da classe média, meu amigo, o que ontem eu fui no, no escritório dele, tem paciência. O poder é soberano. E quem manda é a população, é o povo. Não adianta vocês ditos pseudos intelectuais ou se acharem o dono da verdade, o dono do mundo. Vocês não são. É a população, é as grandes massas. É a massa dos trabalhadores que, que estão vivendo, vivendo hoje um desemprego gigantesco, né? achatamento de salário, diminuição dos seus salários, né, para justamente oferir lucros para as grandes empresas. Né? Nesse modelo, vamos dizer assim, neoliberal fascista, né, onde o Estado, ele, o interesse é dos grandes contra os pequenos. Né? Todo mundo sabe como é que a, a, hoje o a modelo da economia está funcionando. E aí, gente, pelo amor de Deus. E também uma novidade né, nessa conjuntura, sem sobra de dúvida, foi o lançamento de uma candidatura do governador Ricardo. Vocês sabem que Ricardo hoje é um, um expoente nacional, mesmo os adversários aqui da Paraíba, não, alguns não gostam dele, mas hoje né, é a maior liderança, sem dúvida, política né, do Estado da Paraíba. E que essa semana, né, indicou o padre o deputado federal Luiz Couto, o né, um deputado que está provado a sua lisura, a sua seriedade, nenhum momento, nenhum momento o deputado Lucio foi acusado e tem nenhuma prática de todos os deputados federais da Paraíba. Nós sabemos que tem um honesto, íntegro, que é o o, de, o deputado federal Lucio, hoje lançado, apoiado, né, pelo governador Ricardo Coutinho, para ser o senador da República. E acredito que a conjuntura mudou, né? Mudou porque nós temos hoje vários candidatos ao Senado, que já, você já conhece né, pelas suas práticas anteriores, rejeitada pelas suas práticas anteriores, e com a novidade do, da presença do deputado federal Luiz Couto na chapa do, do, da senatória, então é uma, é, uma, é uma boa proposta mesmo para a população votar no senador, no senador padre Luiz Couto. Isso é a grande novidade na política da Paraíba, lógico, a candidatura do João Azevedo vai, é uma candidatura de uma pessoa que não, é, que não tem cargos políticos, né? foi secretário, bom secretário do governo de Ricardo, e que está né, conquistando aí um espaço, uma grande possibilidade de vitória, com todo respeito né, do voto, né, dos que não discordam, mas. A candidatura de, de João Azevedo realmente cresceu muito, principalmente com a presença né, do, é, do Luiz Couto, né, que a Paraíba já conhece e vai ser o nosso senador, gente. Parabéns mesmo à, à decisão do, do governador Ricardo Couto, que não, não nos surpreende. Não nos surpreende pela sua coragem, pela sua capacidade de, de enfrentar a nível nacional... É, Toda essa política de entreguista, né? essa política reacionária, ele enfrentou e está enfrentando. Hoje, o PSB nacional é, respeita a Ricardo Coutinho, que vai lançar a proposta da Aliança Nacional né? no, no, na sua convenção do PSB, que vai acontecer hoje em Brasília, que vai, consequentemente, apontar para o apoio à candidatura do, do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, minha gente. Então é muito importante. Peço desculpa a vocês por ter, né, ter esperado que a gente falasse hoje da Semana do Delega, mas a gente vai falar em outras oportunidades. E, gente, vamos ler, né? Vamos ler, vamos nos educar, porque a saída, gente, não tem outra. É, são os livros. São os livros. Os livros físicos, os livros no e-book, os livros virtuais não interessam. Isso é, gente, é o futuro desse país. Isso é o futuro desse país. Não há outra. Né? Cada região desse país tem que ter uma faculdade. Tem que ter uma faculdade, tem que ter uma universidade, tem que ter curso superior. Gente, no sertão da Pareba as pessoas dizem concluem os meus estudos quando a pessoa termina o ensino médio. É muita pobreza. Né? E sabe que e vocês sabem que o estudo é muito mais que isso, né? No mínimo, um curso superior. E nós vamos batalhar, minha gente. Vamos batalhar, sim, para trazer curso superior. Vamos batalhar para ter estudo universitário né? para os nossos irmãos sertanejos, né? Que hoje eu estou de uma pessoa, mais de olho, né? Nos sertãos. de sertão, gente, é... só tem gente inteligente, gente trabalhadora que a gente deveria valorizar mais, não dar as costas, né? Não fazer como os, o pessoal lá do Recife que dá as costas ao interior. Na Paraíba, os que moram em Pessoa não dá as costas ao interior, gente. Fica sintonizado com o sertão, porque tem muito valor. E vamos chegar lá, assim, gente. Vamos trazer, uma, se Deus quiser, vamos trazer um curso superior, uma faculdade para o sertão da Paraíba. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado é, pelo prestígio. Está aqui as minhas amigas Luas Soares, lá de Bahia, Dudu Rodrigues, Ana Maria, também de Bahia, meu amigo Jair Soares de, de Timbaúba, Batista Silva, é, Marcos Bandeiras, também lá de, aqui de João Pessoa e de Bahia. Minha querida Rejane Vassoncelos, todos conectando agora na internet, né, conversando com a gente, e aluna Regiane Vasconcelos, bom dia, Regiane, a minha prima Ziljane, lá de Guarabira, Roselma, Erlo, Borba, grande advogado, amigo nosso aqui da João Pessoa, minha irmã, minha querida Maura Cabral, conhecida como Maroca, lá de Brasília, professora, Zuelton Silva. Bom dia, doutor Gutenberg. Bom dia, minha prima Ziljane Marques, minha querida. Um abraço a todos aí, os, os primos dessa grande clã, né, dos Marques em, em Guarabira, que são, são dos nossos, pertencem aos nossos corações. Bom dia, minha querida é, Maria Belarmino, né, de Princesa Isabel, mas que mais mora em São Paulo. Um abraço. Lula Livre, é isso aí. Maura, Lula Livre, inclusive falar em Lula, Maura e Ana, avante senador Luiz Couto, muito bem Ana Maria, Eu PT lá de Bahia, Marinaldo Oliveira, amiga, Joeci Andrade, então todos estão conectando. E falar em Lula Livre, é, Maura e Ana, é, a partir de hoje né, vão ter várias marchas né, do movimento social, uma a Brasília, né? São 10 existem aí 100 mil pessoas que vão marchar sobre Brasília, né, nesse período vão sair do interior, do, do interior do Brasil e vão marchar a pé pelas estradas, né, exigindo né a liberdade de Lula. Que coisa bonita, né gente? Que revolução pacífica que nós estamos vivendo, gente. Isso é uma coisa muito bonita. É um momento de Olha, quando você enfrenta um momento de muita dificuldade. Pode se preparar, gente, que vem muita bonança. Vem muita bonança. Vem muitas coisas boas pra gente. Né? Deus sabe o que faz. E também um abraço com o grande companheiro Heriberto Coelho de Almeida. Esse... O Heriberto é... é um amigo meu de longas datas. né Heriberto é o, o dono do sebo, né? que faz tanto movimentos movimento social entre eles. Ele faz carnaval. Né? Idealizou a as raparigas de Chico Boarque. Eita, Heriberto. Chico Buarque vem por aí, viu? Vem por aí. Não sei se eu vou poder ir, porque não sei se eu estou aqui em João Pessoa, se estou no sertão, mas eu gostaria muito né, de ver o menestrel da música, né? Popular brasileira, né? Grande poeta, grande compositor, cantor, Chico Buarque, Holanda. Meu amigo é Heriberto Coelho. Um abraço, Patrícia, minha aluna. Então, minha gente, é isso. Nessa, nessa sexta-feira ensolarada em Champa, estamos vivenciando isso. E para encerrar mesmo, não posso deixar de falar do meu belo, né? Botafogo da capital, Botafogo da Paraíba, que está rumo à Série B e que domingo vai enfrentar uma parada muito difícil, que é o Globo, né? Que é um, que é uma, um time lá de Natal, de empresários. O Globo, ele foi feito pelos empresários, que adoravam a rede Globo de televisão. Então, o Globo é uma equipe que que via lá no... a poucos quilômetros de Natal, da... da Grande Natal, e que amanhã eu estarei concentrando, sim, eu vou para a Genipabu, com meus meninos, e... e no domingo a gente vai vestir né, um pulinho lá, a gente vai vestir a camisa do Belo e torcer pelo Belo. Se o Belo ganhar domingo, minha gente, praticamente está na Série B. E aí, porque no mata-mata, no mata-mata, eu sou mais Belo. Belo é fera no mata-mata. E a gente vai enfrentar domingo o Globo, lá em Ceará-Mirim, Estarei lá com toda a minha família. Vou levar toda a reca de gente. Vai ter dois ou três carros que a gente vai se concentrar lá em Genipabu e a 20 quilômetros a gente vai para para a Ceara Mirinha torcer pelo Belo. Se o Belo ganhar, repito, praticamente estar a dois jogos da decisão para a Série B. Vai ser um momento muito importante e estaremos onde o Belo estiver, minha gente. tá certo? Muito obrigado pela atenção e, se Deus quiser, até outra oportunidade. Obrigado pela atenção.